E se eu fosse parar pra te contar o que sinto eu não parava E vocês me pedem love song, eu não consigo se não sinto nada No love nesse song, macabro e vazio na família Adams O um monstro evoluindo, matando fascista na base da pedrada Pra que lutar é o que me tirou? Esse aqui é o meu lamento A madrugada sabe quando foi difícil Escrever mais um tormento E hoje nos meus shows Vejo inimigos todos atentos E quem desacreditou lá atrás Hoje eu invito o sofrimento E quando ia pra escola Sempre me pediram as melhores notas. Hoje no bloco do celular, eu te trago minhas melhores notas. Mesmo alto graduado, vocês da cobram as minhas notas. Mas ainda vai virar, são dias de luta, almeja minha glória. Me disseram sem falta de amor. Mas o que me falta é o dinheiro. Me disseram não guarde rancor, mas é impossível nesse mundo traiçoeiro. Quantas vezes pensei em me jogar? Sem destino para qualquer lugar. Muitas vezes pensei em me jogar, mas e o meu fardo que iria? segurar, quem mais morre ou quem mais mata, fico grilado com sujeito de farda, quem mais morre ou quem mais mata, Vindo onde um metem plumo em quem almeja plata, eu sigo a caminhada pra não ser mais um jogado em qualquer vala, meus manos morrem, vocês quem mata, brau anos atrás já falava na lata, fãs de rap me entristecem, o com burros podem ser, geração do hype, um ídolo por semana, nova tv fama, fuga de Persistir nisso é difícil, mas eu faço por amor Persistir nisso é difícil, se não fosse por amor se tornaria o meu vício Me vicio com prazer e me afogo nesse interlúdio Então eu luto por fazer o que o rap fez por mim um dia no mundo Me perguntaram cadê o refrão e como esse rap iria vender Depois me perguntaram da produção e que igualzinho eles queriam fazer Fazendo por amor e sem fazer eu não peristo, infelizmente você não pode Pode pagar pois minha vivência nunca teve um preço Apesar de tudo ainda tô apto Apesar das flores esse cacto Apesar de tudo ainda tô apto Apesar das dores esse pacto Apesar de tudo em pé mas sem motivos para sorrir Apesar de tudo em pé com mil motivos para prosseguir Então eu sigo a minha fé Mil motivos e zero motivações. Sei que vivi não é prazer. E tô superando minhas provações. Nunca fui aluno, nota 10. Anjo, joqueiro age 100. Sei que querem me vir, bebês. Mas pro seu lamento eu tô muito bem. Me chamam de louco, um check Mas os meus passos eu sei de onde vem. Tô bem focado, aonde vão. E eu sei que além, bem mais além bem mais além.